Bem, estamos aqui com o senhor Bernardo Mendes da Rocha, é, vulgarmente conhecido como Pelé, é uma pessoa já conhecida aqui da região e de Alto também, uma pessoa já nascida e criada né, aqui no município e na região. Ele nos contou algum tempo atrás, e ele tem aqui um pequeno comércio e também reside aqui com seus familiares, né, que... Algumas pessoas aqui da região da Serra do Brejo e de outras serras aqui vizinhas têm presenciado alguns avistamentos, né? Alguns avistamentos de, de aparelhos, como eles chamam, de objetos voadores que não se consegue identificar o que é, que não é avião, que não são drones, e que fazem, muitas vezes, alguns fazem barulho, outros são totalmente silenciosos. Não é isso, senhor? Bernardo. É verdade, é verdade Isso aconteceu já há muito tempo que acontece isso aí nessa, nessa região, viu? Tanto aqui como na Serra do Obrejo, tá. daqui até tá o Saraivo Serra do Cedo ba é, Jalecrim, Pedraladeira, por aí assim É que é acontecido isso aí, já o pessoal já tem visto, né? Eu estou falando isso que me falaram Eu não vi não, eu mesmo não vi ainda mas quem já aconteceu com ele, a própria pessoa que aconteceu com ele falou para mim. Eu aparei, ele é um aparelho, ele é um aparelho grande. Quando ele froca na pessoa, a pessoa se encandeia e fica perdendo o contato do corpo, que eles falam, né? Então, se eu... Ele tem me falado para mim sobre isso aí e eu comento comentei aqui para o doutor Zé Olinda e o doutor Zé Olinda veio fazer essa entrevista para a gente... É, tirar mais é, o, o pouco de atitude desse problema E certo que é, tem um meu um um rapaz chamado Mani, na Serra do Cedo Que ele, a mulher dele foi atacada também já Por esse objeto? Nesse objeto Lá no... ali, já descendo nos matões, quem vai é para um dos alecrim Ela foi atacada lá Ela ia de moto? Ela ia de moto, né? moto Marrofi E certo que ele abaixou à em cima noite. dele à noite Abaixou em seis e meia para sete horas e aí, Qual era, era o filho, Antônio Francisco? O, não, era o, o, o João Paulo João Paulo, era o João Paulo. Aí que ela dizia, deixa, deixa a moto Derribaram a moto no chão e entraram no mato Aí foi que ele lá, deixou, o aparelho deixou ele. Era o tamanho é. do aparelho? Era o aparelho, aparelho pô... era grande, agora eu não sei mais ou menos Basear o tamanho do aparelho, mas que era grande Quando ele bate, candeia a pessoa Ele é o um aparelho que quando ele vem de cima candeia, fica aquele clarão na frente do cara Da pessoa Eles me falaram que é assim, né? Eu não vi ainda, né? Eu ando Agora, muito, andei muito bacana, Você andou um muito uma certa feita, é. me contou que era na faixa de, de 4 a 5 metros o tamanho desse aparelho. Bem grande, é, a envergadura. Eu sei que falaram é que é grande, né? É grande. É, a base do tamanho é que eu não é. sei qual. É, e de uma é, luz é, muito é, intensa, muito forte. Muito intensa, muito forte. E ela, quando bate, a pessoa começa a adormecer. <risos> a pessoa começa a adormecer e a pessoa começa a perder o contato. E é assim. E é, tem acontecido vários lugares aqui já. Vários lugares. Tem um rapaz chamado Paulo Cirino, bem aqui nas na laje que também foi atacado, vindo do Sarava na moto dele. Fui apresentar para debaixo de uns pau para poder... ele não pegar ele. Mas o ele não entra na, na vegetação. Ele, ele né? não entra na vegetação, ele não entra. Ele fica só por cima. Sobre, Quando a pessoa pular. sai para a estrada, ele abre de novo. O problema dele é esse. Agora, a, a teoria do gatão aqui, nosso amigo, é, é de que seria um, um drone, né? O drone é esses objetos que a gente usa para fazer filmagem. Agora mesmo eu coloquei um aqui no ar, uhum. entendeu? Mas o drone é pequeno, né? É As pessoas pequeno, estão né? dizendo que é 4 metros. O drone é, pequeno, por 5. o drone é pequeno, o aparelho é grande. O aparelho é grande. O aparelho é, é grande. E certo que é, tem acontecido isso aí nessa redondeza aí: é, Alecrim, Pedra Ladeira, aqui para a Serra do Brejo, é, Saraiva. Sentou aí, tem acontecido um bocado de gente aí. Aconteceu bem aqui também na Serra Alegre, bem que o rapaz vinha vindo bem aliente. Entre a, a, a, a Serra Alegre a, e, a, e a Serra Negra. E quem o era o rapaz? Você sabe? sabe? Não estou sabendo quem é o um rapaz. Passou, sabe da aconteceu, história, aconteceu, né? Sabe da história que aconteceu com o rapaz também. Ele é de moto e passou com ele. Agora, pelo que eles relatam, pelo que já lhe contaram, é um objeto, mas eles... É tripulado, tem alguém nesse objeto? Eles contam que tem algum. Rapaz, por algum isso ser, que ele, por isso que ele diz, ele é tipo um bicho um aparelho que ele vem com uma pessoa dentro. De uma uma que, criatura, uma né? pessoa assim justamente. Eles, eles falam que um tal de eles eles, eles mesmo falam as pessoas o que, que têm acontecido com ele que acham que é um tipo assim aquele para chamar chupa cabra, não sei como é que chama. Um ET. É. Isso também. É isso aí que eles falam, né? E aí ele disse que aconteceu e também na prata, vê, na vê. prata, na prata aqui também, perto da Santa Rita. Aconteceu com o moço também, de bicicleta. Vem uma pessoa, vem uma criatura dentro desse aparelho. Vem uma pessoa dentro desse aparelho, com certeza. Ele não, uma que... pessoa não, não pode ser, uma tem que pessoa, ser uma é, criatura é, é, extraplanetária, é. extra né? É, deve ser de um, é, uma... vez eu entrevistei um cidadão chamado Vicente Emílio, não sei se você conheceu ele, já é falecido. Ele é. morava lá por... Um do Bom Passado, até botei no canal. Certo. Onde ele contou que foi perseguido, um amigo dele também, por um objeto lá na região da Prata, viu? É, Eu, não região será o mesmo aqui, caso? Nós, Ou é outro Eu, caso? Teve um moço lá que foi atacado também. Ele vinha vindo das Caraíba, que é as Caraíba Sim. depois da Prata. Mas tu não sabes o nome Não, não sei. diz que ele escapou de bar de um pé de jatobá. Sim. Viu? Ele encostou a bicicleta e ficou encostado no pé de jatobá. Foi aí que o bicho deixou ele, o aparelho. Certo. Ele fazia barulho, esse aparelho? Rapaz, ele diz que o aparelho, o aparelho não faz voada. Não. O aparelho é baixo não uma Sim, vez na é pessoa. Só aquela claridade. Só aquela claridade. Grande. É grande. Ele não faz voada. O que ele fala não aí não faz zoada não. É desse jeito aí. Eu... Então, você é o seguinte, uma história é essa. Eu estou falando quem falou para mim. Eu, não, eu não, nunca vi. Você mesmo, mesmo nunca chegou vi. a ver. Eu nunca cheguei a ver. E às vezes, eu ando de noite, a gente tem medo, às vezes, né? Ah, porque você tem medo de andar, né? Eu, eu tenho medo de andar, porque pode ser que a hora aconteça e a gente, a gente não quer ser atacado com um bicho desse, né? Verdade. É. E aí, acontece. Eu tô falando quem falou pra mim. Agora, eu não tenho certeza que eu não vi. Agora, o pessoal que viu mesmo falou pra mim. Eu tô contando o que, que falaram para mim. E uma outra coisa que me causa, assim, uma certa curiosidade, essa... Esse objeto, esse, essa criatura, não ataca os, os bichos, por exemplo, as criações, hum. o gado. Não, ouvi falar. Isso aí, não Só ouvi ataca a gente. Só ataca a gente. Não ataca o bicho. Não ataca o bicho. Não, não tem nenhum relato de bicho não, morto, de bicho não, nem não. nada. E nem de, de gado, nem de bode, não ataca nem jumento. Não ia falar que ataca, não. Só é gente mesmo. Se fosse um, uma aparição dessas aqui da, A menina a Diana né? também Ela teve um e soube também Que tá com um cara aí, não foi, Diana? Foi? Ei, é Diana? Não foi não. uma pessoa que atacou aí Não tem um, um cara que foi atacado também aqui Aqui, perto aqui do, da Madalena? Ela não tá sabendo não, Diana Caiu, não dá certo Não estica a história muito, né? Ela deixa o bicho e cair Aí cadê os pedaços? Pois é. E aí acontece desse jeito, esse tipo de aparelho está acontecendo assim. E ele não é todo o tempo não, é por, é por época. É Qual é a época, época? época, Pelé? A época, mas é no verão. Agora, no, por exemplo, no inverno, no inverno pode inverno andar tranquilo. No ele não ataca não. É no mês de, de junho, julho. É de junho, julho, agosto, por aí assim. É esse mês aí que ele ataca. E o no tempo... caso aí, é. seria o inverno, né? É. Que, é. Que, que, o... É, é mais para nós não. Para nós aqui é o verão. Ele é tipo assim: um aparelho que ele não se dá com água, né? Porque se fosse ele péssimo com água, ele andava, né? Na chuva. Na chuva, né? É. É É, é. é. é. Pode, um drone grande, filho. <risos> é um drone. Ele pode. Ele pode, ele pode. Mas o gatão quer porque quer que seja um drone, viu? É, é um drone, um drone, só se for droneado, sei lá. É. Eu sei que é. esse... Um drone é... gigante, né? É drone de velho. guerra. Mas é, coisa aí, rapaz, sei lá, isso aí após a vez que se seja uma parede de, de, de, desse, desses, desses coisas que andam aí no mundo aí, certo? Helicópteros, chuva também, de uma coisa que eles podem a helicóptero pode faz pode um bater. barulho imenso, rapaz. Ou então um objeto que está em, em experiência, né? Então, é, se se for, for, mas... No... mas não é, Aqui rapaz, porque alto. por isso faz tempo que acontece isso aí, rapaz. Aqui em Altos tem muitos relatos, seu Lino. Tu te lembra Muito quando é, a gente era menino, tinha os é, relatos é, dos aparelhos, relatos né? De aparelhos. Aparelhos. E aqui, e não, e costumeiramente, luz, de que... vez em quando, agora até casos contemporâneos já tem. Aqui tem, tem vários, né? Vários casos. Vários casos mesmo. Bem, bem. Então é bom que se investigue isso aí direitinho. Pois tá bom, Pelé. É. Vamos lá ver ah. se a gente encontra lá o Maninho. E é, o Maninho dele. tem história mais para contar. O Maninho tem história mais para contar. Ele, ele tem um relatório direito que ele, ele mesmo, a manhã dele, já passou para isso o Pelé tem um comércio aqui na Serra, Serra, do do Brejo. Brejo. Serra do Brejo. Comércio aqui com muitos produtos, né? É. Só não tem... Tenho... Diana. Só não tem cerveja. Não, não só não vende bebida. A bebida você ve... não vende? Só o vinho. Ah, vinho você vende. Tem vinho. Aí, gato, você era menino... Eu morava numa propriedade aqui, em de cima dos altos. Só um minutinho, óbvio. Alto do Sim. E aí, eu tinha ido para minha mãe dar uma diária na casa... na, você é aí, na roça do vizinho. Uhum. E lá a gente se entesteou com receio da quando nós gente se que tinha que voltar para casa, era um questão, de umas oito e meia da noite. Quando nós ia por volta, assim, uns 3 quilômetros para chegar Sim, em casa, virão. nós passemos numa porteira, da porteira para frente era assim, uma baixa de escampinado mesmo. Certo. Lá na frente, pertinho de casa, tinha um pé de caraúba. Quando eu ia chegando perto desse caraúba, saiu de trás dele um bicho grande, redondo, com as luzes lá e se fazia piscar um ciclo de luz. Quando foi isso, Catão? Ah, eu tenho 51 anos, eu tinha 10 anos, há 41 anos. É. Lá. Não tinha drone né, ali. Pelos anos 80 não, tinha não, nem? Tinha não tinha drone não. É, não que... E aí, esse bicho chegou pertinho de nós, aí a mãe pegou no meu braço e arrastamos, Ficamos debaixo do pé de caraúba. Ele ficou por volta de assim, uns 20, 25 minutos, só lá parado e aquelas rodando. Mas aí depois sumiu e ninguém nunca mais viu. Mas era um negócio grande. É. E as outras pessoas? Você tem relato de outras pessoas aí, que Aí Esse bicho apareceu por muito tempo por lá. Muita gente viu naquela época lá. Como Não. era o nome do lugar? Era lá onde nós morávamos, a verdade, chamava em cima dos altos, Altos Alamã. Depois hum. tinha um buriti grande, tinha a mesa de pedra, por ali assim naquele tempo. Mas é aqui no município? É, é o município de Altos. Hum. Hoje, não, acho que hoje lá é Coivaras. Assim. Ah, então é Coivaras. Assim. Ah, rapaz, é lá, não tem pra nada. é o coisa Mas ele não, mas não atacou não, nem nada? Não, não, ele só aparecia assim, no, no limpo, né? para as pessoas bem pertinho, mas... Sempre a pessoa ia para debaixo de uma ah, árvore, corria, assim. quando corria ele... Né? Ele ficava ali parado um pouquinho e sumia, no nosso caso ele sumia. Subia ou... Não, ele, não ele ia sumindo assim, se distanciando todo o tempo, até onde a gente não andava. O nego já com medo mesmo, corria logo para casa. Você conversou com outras pessoas, Gatão, que tenham visto essa mesma? Naquele tempo. A gente... as falava lá em casa que, que tinha. Certo. Pois é, parece que é coisa, né? Tá aqui. Nesse tempo não tinha drone, né, Gatão? Tinha não, nesse tempo tinha drone. Então, é bem difícil ser um drone, né? <risos> esse aí não era drone, não. Não, esse não era, não. <risos> depois, muito tempo depois, a minha irmã foi morar em São Paulo e ela mandou um presente para mim, que eu era, ela era mais velha, Uhum. Era um discozinho voador. E na hora que eu vi o bicho aí que eu, eu liguei, é igualzinho aquele mamãe, que apareceu para nós. Era um brinquedo e ela que E também, ela sua mãe... De... Como é o nome da tua mãe? Sebastiana irmã? Raimunda, da são Silva. Dona Sebastiana também identificou no brinquedo Na hora que ela viu, era só igual aquele que apareceu para nós. que se nós contar essa história, minha irmã, lá na feira em São Paulo, na Avenida Paulista, ela viu Sim. o bicho, né? Sim. Aí ela comprou e lembrou, para mandar para a gente saber se era parecido. Era igualzinho. Olha a parte aí, de baixo. Viu? frente